Foi preciso eu comprar um Corsa. para um Corsa. Para alguém trazer um Corsa B. Andeu, a te no meu Instagram, malta. Quem tiver um B, ninguém aparece. Ah é? Ninguém aparece? Então vou eu comprar um Corsa B. Eu Yeah